O deputado federal Carlos Jordi usou as redes sociais nesta quarta-feira para comentar a ausência do tenista número um do mundo, Novak Djokovic, no torneio de seleções que abre a temporada 2022 em Sydney, na Austrália. O torneio exige que todos os participantes estejam vacinados. Porém, Djokovic tem se recusado a revelar o seu status de imunização contra a Covid-19, assim como o grego Stefano Tissitpas, a atual número 4 do mundo. O tenista sérvio já declarou diversas vezes concordar com o direito de não se vacinar. Aspas. Djokovic, número 1 no mundo do tênis, desiste de jogar torneio devido à exigência de vacinação obrigatória. Parabéns ao tenista por colocar suas convicções e também luta pela liberdade acima de qualquer coisa. Portanto, o deputado Jordi se pronunciando a respeito nessa polêmica envolvendo o tenista Novak Djokovic, Augusto. Valeu, eu repito, eu sou um liberal. Isso aí, ele tem todo o direito de não querer a vacina. Não é obrigatória para ninguém. Essa história de que a... quem não toma vacina ameaça. É os outros e tal, é conversa fiada, né? não acontece nada. É mais um esportista aí que coloca suas convicções é, em respeito às suas convicções, deixa de tomar, não é obrigatório, é ponto. Mas acho que você interferir na vida das pessoas obrigando a uma vacinação é, pode chegar ao ponto de sair e criar uma milícia pública e sair em busca dos não vacinados, né? alguma coisa muito estúpida. Não, parabéns ao Djokovic, nem todo mundo perdeu a vergonha na cara, mas muita gente perdeu. E o que a gente está assistindo é o seguinte, é, existem né, algumas formas de comportamento é, preventivo né, para a situação do contágio, é, é difícil, é complexo. Né? São as maneiras do distanciamento, dos testes. O que você precisa ferir é a sintomatologia, é a saúde de fato. Né? E querem empurrar de todas as maneiras, de uma maneira violenta, uma vacinação. Desculpem, eu, não, eu já rasguei a fantasia. Isso aí é uma violência. Isso aí, quer dizer, ao um arrepio da lógica, ao um arrepio da evidência de que isso não é um bloqueio sanitário, de que isso não é a salvação, não é a panaceia, querem empurrar isso, gente. Isso é um, é um cerco mundial, desculpe, adoraria que fosse uma teoria conspiratória. Isso é um avanço violento, e aqueles que perderam a vergonha na cara estão abanando o rabinho para esse cerco. Parabéns ao Djokovic. Eu queria assinalar, Matos, que o ex-jogador inglês é, Matt Letizier é, pediu modestamente, ele não é afiliado a nada, ele não está fazendo política, ele está preocupado com vacinas em desenvolvimento, cujos efeitos adversos não são conhecidos, estão em estudo. E o jogador, o ex-jogador e comentarista atualmente, Matt Letizier, em inglês, pediu uma investigação sobre isso que está acontecendo da morte de atletas em campo. Essa contagem está sendo feita, mas isso não é um assunto clandestino, isso não é uma teoria subterrânea, isso está na cara, isso está na sua cara. São mais de 300, quase 400 atletas, com mal súbito, com parada cardíaca, enfim, com colapsos e mais da metade disso com óbitos. Isso não é uma brincadeira. Aí vem a milícia checadora da mamãe Farme e diz sempre foi assim. Ah, é? Sempre foi assim? Estávamos vendo aí duas, três semanas atrás. No sábado, cai em campo o jogador do Manchester United, com a dor, com a dor no peito, sem conseguir respirar. No domingo, cai em campo o jogador do Napoli com a dor no peito, sem conseguir respirar. Isso é normal? Isso sempre foi assim? Eu nunca vi, eu não lembro de ser assim. E vão aí a contagem de atletas de alta performance morrendo, e eu não sei o que, que é, todos vacinados, eu não sei o que, que é. Mas aí vem o Matos Leticiê, que como seria o meu desejo, e eu acho que de qualquer um de boa fé, precisamos investigar essa causalidade, esse fenômeno anormal. Sabe o que, que acontece? É cancelado o como talvez aconteça com o número um do mundo. Então isso não é um ambiente bom. Isso não é um ambiente sadio, isso é um ambiente violento. Né? E eu quero dizer àqueles que estão assinando embaixo, achando normal, que eles responderão por isso. Eles terão que responder por isso, porque isso é uma violência e vai ficar demonstrado que é uma violência.